Olá, meu nome é Beatriz, eu sou ex Decidi fazer o curso de Sistemas para Internet porque eu queria me reciclar profissionalmente isso na Fatec me proporcionou muitas coisas dentre elas, um intercâmbio Consegui estudar na Austrália por um ano e três meses mudou a minha vida completamente e devido também ao intercâmbio eu consegui entrar hoje na Stefanini que é uma multinacional que está em diversos países hoje eu trabalho como UX Designer e hoje eu estou muito feliz aqui